esse vídeo é para qualquer pessoa que deseja ganhar dinheiro no paypal ou na google play store mas é o seguinte se você é menor de idade presta atenção no que eu vou te dizer agora olha tinha muito inscrito no meu canal perguntando se existia algum método onde eles pudessem ganhar dinheiro no paypal e na google play store sem precisar usar cartões de crédito ou até mesmo cpf e a novidade é que neste vídeo eu vou te ensinar um método tão simples e fácil para você ganhar dinheiro pela internet que até mesmo um menor de idade pode ganhar dinheiro com o que eu vou falar nesse vídeo hoje então vou você menor de idade ou qualquer pessoa que deseja ganhar dinheiro pela internet, cola comigo nesse vídeo porque é sucesso! Fala galera, beleza? Felipe Marinho Nara gravando mais um vídeo pra vocês. E galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like nesse vídeo, porque hoje eu vou ensinar como você aí do outro lado pode ganhar muito dinheiro no PayPal ou na Google Play Store, até mesmo sendo menor de idade. Bom, mas é o seguinte, antes de prosseguir com o vídeo, eu quero passar um recado importantíssimo pra você. Olha, se você aí do outro lado quer criar um canal no YouTube, ou você já tem um canal no YouTube, mas quer aprender como crescer na internet e ter muitos inscritos e visualizações, se liga porque eu liberei para os inscritos do meu canal canal uma vídeo-aula gratuita onde antes eu cobrava 68 ,90 reais e centavos para estar tá dando essa aula e agora ela tá gratuita para vocês aqui na descrição do vídeo e essa aula vai ensinar você todos os passos que eu utilizo para tá fazendo os meus vídeos viralizar na internet olha se você olhar aqui embaixo o meu canal chegou na marca de 100 mil inscritos e tudo isso eu consegui no período de um ano então para você ver realmente eu sei todas as técnicas que fazem o um canal viralizar na internet e se você quiser aprender de basta ir no link da descrição e acessar minha vídeo-aula gratuita sobre como crescer no YouTube utilizando técnicas secretas de SEO lá você vai entender o que que é o SEO e como ele contribui para o seu vídeo viralizar na internet mas recado dado voltemos para o assunto do vídeo bom galera no vídeo de hoje eu vou ensinar como que você e do outro lado vai ganhar muito dinheiro com o aplicativo Clip Claps mas Felipe o que que é o Clip Claps bom galera o Clip Claps é um aplicativo muito parecido com o TikTok. Nesse aplicativo a galera posta vídeo engraçado ou vídeos interessantes. Mas o que pouca gente sabe é que dá para ganhar muito dinheiro dentro desse aplicativo, porque é diferente do TikTok que anda tirando as missões para você ganhar dinheiro no aplicativo. O Clipclaps continua pagando a cada vez que você assiste vídeos na plataforma. E não é só isso. Se você ficar comigo nesse vídeo, eu vou ensinar como que você ganha mais dinheiro no aplicativo de uma forma mais rápida. E aí já deve ter muita gente se perguntando. Mas esse aplicativo paga mesmo Qual o limite de saque bom o aplicativo paga mesmo ele paga dentro do PayPal ou você pode posteriormente trocar em gift cards da Google Play e o limite de saque dele é absurdamente baixo é um limite de 10 centavos de dólar mas para você liberar esse limite de saque é claro que existe um procedimento antes que é justamente o que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo também então resumindo Cola comigo nesse vídeo, porque é sucesso. Mas se você ainda não deixou o like aqui embaixo e não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque frequentemente eu posto mais vídeos ensinando você a ganhar dinheiro em outras plataformas também. Mas agora, sem mais delongas, vamos para a tela do meu celular, onde eu vou mostrar o passo a passo completo para você conseguir ganhar dinheiro no Clip Clex. Falou, galera? E então, galera, eu já estou aqui na tela do meu smartphone para te ensinar o passo a passo de como ganhar dinheiro no aplicativo Clipclaps. lembrando que esse dinheiro pode ser transferido para a sua conta PayPal ou você pode estar utilizando para gastar em jogos na Google Play Store. E é o seguinte, sem muita enrolação, vamos para o nosso passo a passo. Bom, galera, o primeiro passo é você estar vindo aqui na descrição do meu vídeo e clicando no link de download do aplicativo Clipclaps. E, galera, quando você clica nesse link de download, você vai vir para a página do meu site, que é uma página de downloads que eu fiz para o aplicativo Clipclaps. E o que, que essa página tem de especial? Se você rolar aqui essa página, você vai verificar que existe um link de convite. Você deve copiar esse link de convite, porque no momento do seu cadastro, quando você utiliza esse link, você libera o seu limite de saque para 10 centavos de dólar, ou seja, o limite mínimo de saque lá é 10 centavos de dólar. Além disso, quem estiver utilizando o meu código de indicação, vai começar com o um dólar dentro do aplicativo. O legal disso é que você já vai entrar no aplicativo e já vai poder sacar um pouco desse dinheiro para sua conta Paypal então copiou o código aqui você vai clicar no botão verde para baixar o aplicativo Clip Claps aqui você vem para Google Play Store baixa o aplicativo normalmente instala e cria sua conta no aplicativo depois é o seguinte você vai abrir o aplicativo Clip Claps normalmente e aqui você vai dar de cara com a tela inicial do aplicativo Clip Claps. Você vai verificar que é um pouco parecido com o TikTok, porém o diferencial é que aqui existem missões toda hora para você estar tá conseguindo ganhar dinheiro assistindo vídeos. Lembrando que não é a única forma e não é a forma mais rentável para você estar tá conseguindo ganhar dinheiro nesse aplicativo. Por isso que eu peço que você espere até o final do vídeo, porque eu vou te ensinar a melhor maneira de ganhar muito dinheiro dentro do aplicativo Clip Clap. Olha, para você ganhar dinheiro dessa forma aqui assistindo vídeos, você pode verificar que ao momento que você rola essa página de vídeos, assiste os vídeos do aplicativo, existe uma barra em amarelo contando o tempo que você está assistindo esses vídeos. Quando essa barra amarela atinge algum baú na timeline, que é essa linha do tempo aqui embaixo, você vai ganhar um baú de recompensa. E as recompensas podem ser as próprias moedas do aplicativo, as Clap Coins, ou você já pode ganhar um dinheiro que você já pode mandar para o seu PayPal. As Clap Coins, pessoal, eu vou explicar para vocês, são moedas do aplicativo que posteriormente você também pode estar trocando por um saldo Paypal Então lá na frente eu vou te mostrar como que funciona essa troca Olha aqui, eu já ganhei outro baú E eu vou mostrar pra vocês como que funciona esses baús Aqui depois que você ganha um baú dentro do aplicativo Basta você clicar aqui embaixo na aba Recompensas Onde tem um ícone de baú Aqui em cima você já pode ver os seus baús Mas antes de abrir esses baús Vamos ganhar agora um dólar dentro do aplicativo Lembra que eu falei pra vocês Que quando você baixar seu aplicativo E inserir o código de indicação Você ganharia um dólar? Logo de cara. Então, para você pegar esse dólar, é o seguinte: lá em cima você pode ver que existe um botão escrito Renderme. Você vai clicar em cima desse botão. E aqui você simplesmente vai inserir o código que você copiou no momento do download do aplicativo. Olha, aqui, eu verifique que ele já tá aqui aparecendo pra vocês. Basta você clicar em cima dele e o código já foi inserido. Depois, basta você clicar no botão recente Code. Desta forma, o seu 1 dólar já vai ser resgatado aqui no aplicativo. E como eu falei pra vocês, se eu clicar em cima de um dólar, o seu limite de saque é de 10 centavos de dólar. Ou seja, você já pode fazer o seu primeiro saque para a sua conta PayPal e verificar que esse aplicativo. O aplicativo funciona mesmo Mas agora vamos resgatar os nossos baús Esses baús são os que a gente ganha Quando a gente está assistindo o um vídeo Então aqui em cima você pode verificar Que existem alguns baús Eu vou clicar nesse baú em cinza aqui, ó, escrito Open Que foi justamente o que a gente ganhou assistindo vídeos Olha lá, ó. eu estou ganhando as Clap Coins Nesse momento eu só ganhei, ganhei Clap Coins, vamos ver se a gente vai ganhar dinheiro Pronto, ganhamos Clap Coins Lá em cima você pode verificar que o meu saldo de Clap Coins é de 1.600 Clap Coins se você clicar nesse saldo de Klepcoins, você vai verificar que com 100 mil Clap Coins, você pode trocar por 1 dólar. Parece muito, mas não, é muito fácil de você conseguir as Clap Coins, porque como eu disse pra vocês, diferente do TikTok, as missões nesse aplicativo não acabam. Então todo dia você pode assistir vídeos e pode acumular essas moedas pra posteriormente estar trocando em dinheiro no Paypal. E a galera que gosta de Gift Cards na Google Play... Vai ficar pirada nesse momento, porque imagina aí, você todo dia conseguir resgatar um saldo pro Paypal E está utilizando em jogos da Google Play Store, como por exemplo Free Fire Então é um sonho, né? E esse aplicativo é muito fácil de você estar conseguindo dinheiro dentro do seu Paypal Essa é a primeira forma que eu falei pra vocês Na verdade é a segunda A primeira foi o Renderme aqui que eu falei pra vocês A segunda é assistindo vídeos A terceira forma é você publicar vídeos dentro do aplicativo E a cada like que você recebe nos seus vídeos E ele aparece aqui pra vocês Você vai estar tá ganhando Clap Coins também Então se você quiser postar vídeos engraçados, por exemplo Vai ser legal, porque olha aqui ó esse vídeo aqui, por exemplo, já ganhou 11 mil Clap Coins, apenas porque as pessoas curtiram esse vídeo várias vezes. Então você pode postar vídeos para ganhar dinheiro, mas a forma mais rentável de ganhar dinheiro dentro desse aplicativo, eu vou falar agora para vocês. É o seguinte, indicar amigos para o próprio aplicativo. Você pode verificar aqui em cima que existe um baú escrito Free. Você vai clicar em cima desse baú. E você vai cair na página de indicação indicando amigos para o aplicativo clipclaps você vai ganhar baús de diamante e dentro desses baús de diamante todas as vezes que você abrir um desses vai ter dinheiro garantido para vocês além disso você ainda pode concorrer a um ipad ou a um tênis também mas é o seguinte dinheiro sempre é garantido nesses baús e olha você não vai ganhar só um baú veja aqui embaixo as condições da promoção é a seguinte a cada vez que uma pessoa baixar o aplicativo, instalar e configurar utilizando seu código de convite, você vai ganhar um baú de diamante. Mas se essa mesma pessoa continuar utilizando esse aplicativo por mais um dia, você vai ganhar um segundo diamante. E se essa mesma pessoa continuar utilizando o aplicativo por pelo menos uma semana, você ganha um terceiro baú de diamante. Ou seja, só com uma pessoa você já ganha três vezes esses baús. E daí é claro que sempre vai ter um dinheiro garantido para vocês. Por isso que esse aplicativo ele é muito melhor do que o TikTok para você estar tá conseguindo ganhar dinheiro. E para compartilhar o seu código de convite, é muito simples aqui embaixo você vai verificar que existe algumas redes sociais basta você clicar em uma dessas redes sociais como whatsapp, facebook, twitter, instagram e daí você vai compartilhar o seu código nessas redes sociais a partir do momento que alguém fizer o download do aplicativo utilizando o seu link e utilizar o seu código de convite você vai estar conseguindo esses baús de diamante então é muito simples e fácil ganhar dinheiro dessa forma eu recomendo que você clique nesse botão mensage e compartilhe esse código no seu whatsapp com os amigos que querem ganhar gift cards da Google Play Store daí você apresenta essa proposta pode inclusive mandar o meu vídeo para eles entenderem como que funciona para ganhar dinheiro dentro do aplicativo e você ganha com a sua indicação e então galera esse é o método de como ganhar dinheiro dentro do aplicativo Clip Claps. lembrando que para você sacar esse dinheiro você simplesmente vem aqui na nota aqui em cima e saque em sua conta PayPal olha aqui você vai vincular sua conta PayPal e vai sacar esse dinheiro para usar na Google Play Store Basta você utilizar sua conta Paypal Nas compras em jogos Como por exemplo no Free Fire Você quer comprar diamantes? Vincula sua conta Paypal com o saldo do Clip Claps Daí você pode usar para comprar diamantes Dentro do Free Fire por exemplo Então é muito fácil ganhar dinheiro dentro desse aplicativo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que vocês já estejam compartilhando esse vídeo com geral E não se esqueça de deixar o like aqui embaixo E se restou alguma dúvida Deixa nos comentários porque eu vou estar respondendo Uma por uma galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Falou e até a próxima